O portal AgroLink está visitando o stand da empresa FMC e eu estou agora com o vice-presidente Ronaldo Pereira, que vai me contar sobre um programa lançado neste ano, Gênesis, que ele vem para auxiliar o produtor rural, a assegura uma soja estadia por até 30 dias. Ronaldo, como é que ele veio para facilitar? Você já tem áreas no Cerrado, já que já estão em uso. O que mais que ele pode assegurar para o agricultor? Você falou em simplificar, uh, uma das maiores uh, virtudes do programa é justamente tirar a complexidade de tantas decisões que o agricultor precisa tomar hoje em dia na, na, no ciclo todo da cultura e até fora do ciclo da cultura. O programa Gênesis é um programa que combina ferramentas biológicas, uh, protetores anti-estresse, produtos químicos de proteção de cultivo e monitoramento digital de lavouras tudo em um programa só, em um conjunto só de ferramentas que vai desde do momento de plantio até o estabelecimento sadio da lavoura, livre de mato, livre de nematóide, livre de uh, doenças, fun fungos e doenças e das pragas. Então a ideia é, nesse período que é o período mais crítico, que mais define a produtividade futura dessa lavoura, Fazer um manejo que assegure que a soja tenha um arranque com todo o seu potencial produtivo. Esse é o grande diferencial, sem ah, fazer uma combinação enorme de, de muitos produtos, que é isso que leva aquela complexidade muito grande para o produtor. Vocês estão apresentando pela primeira vez aqui na Expo Direto Cotrijal, mas no Cerrado, como eu havia dito anteriormente, já tem áreas em uso. A receptividade do público aqui, como tem sido, vocês estão trazendo essa interatividade, a apresentação do programa? Tem sido boa, a gente tem tido, é um conceito novo, é, isso precisa ser trabalhado de maneira bastante gradativa com o agricultor. Você citou o Cerrado, o nosso programa começou no Cerrado, porque a sensibilidade ao problema do nematóide é maior no Cerrado do que no sul do Brasil, embora o problema seja nacional. A única diferença é que os níveis de produtividade aqui, é, mesmo em áreas infestadas com nematóide, não caem tanto quanto caem no cerrado. Mas o problema existe e está tirando produtividade do agricultor. Então a gente consegue atenção, a gente tem visto muitas áreas com problema de plantas daninhas resistentes ou selecionadas, as tecnologias que já existem. E isso tem chamado a atenção de alguns agricultores e despertar o interesse por um programa desse tipo. Ronaldo, para aproveitar o lugar que nós estamos, é que no caminho, na chegada de Nome Toque, foi visto bastante problema de buva. Esse programa vem para auxiliar também essa a identificação do problema antes do, que o agricultor possa se prevenir? Vem. É, e, e é interessante o que você disse porque aqui perto é o problema buva em alguns outros lugares o problema é capim amargoso, existe uma preocupação crescente com amaranto resistente em cada lugar do Brasil existe já um, um algo no radar e que está chamando atenção e que tem sido muito difícil controlar então existem ferramentas nós vamos ver no Brasil a nossa leitura é que nós vamos ver no Brasil o que já aconteceu nos Estados Unidos e na Argentina, que é a incorporação de pré-emergentes no manejo de plantas daninhas, combinado com as tecnologias que estão disponíveis para o agricultor, não em substituição. Ah, o manejo com pré-emergente, que por algum tempo ficou esquecido, ele já voltou em área quase total nos Estados Unidos, muito forte na Argentina, e a nossa aposta é que nós vamos passar por isso também no Brasil. Correto, muito obrigada, Ronaldo. Eu conversei com Ronaldo Pereira, da FMC, eu estou em Não Me Toque, no Rio Grande do Sul, Aline Merladete, para o portal AgroLink.